Fala, fala, galerinha! E aí, é isso só. Eu sou Norberto, Caramba. e esse é mais um Elefante Literário, com as nossas metas para 2017. Mas o ano começou, 2017 veio com tudo, com toda a força, leituras maravilhosas estão por vir e a gente tá aqui, como a gente acabou de dizer, inclusive, com nossas metas pra esse ano, que vocês vão ver vai dar certo. A gente tinha falado que não ia fazer meta e estamos o quê? Aqui, né? Novamente, mais uma <risos> vez, passamos a vergonha. A gente vai deixar aqui nos cards o nosso vídeo de revendo metas 2016, que não foi muito sucesso, foi mais ou menos. Foi ah, mais ou menos, foi até um sucessinho. A galera gostou muito e a gente resolveu manter as metas e. E ser um pouco mais pezinho no chão dessa vez Mas sempre com aquela esperança Antes de qualquer coisa, a gente já combinou aqui entre a gente Que a gente não vai determinar Sim, livros exatos. A gente já ouviu que essa parte não funciona realmente. Então a gente não vai citar nomes de livros exatamente, assim, né? Citar é, mesmo. Só seguir o fluxo do, é, do que exatamente. tiver. Pra 2016 eu tinha estipulado uma meta de 30 livros. visto que em 2015 eu tinha lido 20 e poucos livros só. Dobrei a meta, passei da meta, deu tudo certo. Mas vamos com calma, porque eu não vou botar uma meta gigante pra esse ano, porque vai que não dá certo. Coloquei uma meta de 40 livros dessa vez. Acredito que eu vou passar, mas a gente vai... Tu é muito humilde. Ah, Deus, eu, isso? Eu tô com livros meses, pelo amor de Deus! É, só pra chegar no final do ano e dizer, ai, cumpri! A minha quantidade esse ano, sem muitas explicações, vai ser 50 livros. Eu acho que tá maior que o ano passado, eu não lembro. Mas, vamos ver, se vai dar. Eu vou botar 60, mas também vamos com calma. Isso. É porque depois que a pessoa rever as metas, a pessoa fica bem pianinho, sabe? Só... <risos> esse ano eu vou tentar seguir os desafios do grande desafio do Culto Booktuber. Mês a mês, tem... pra cada mês tem dois desafios, que você pode escolher um livro que se nos dois ou dois livros, enfim. Eu vou tentar escolher um livro de cada mês, pelo menos. Que ano passado eu tentei, não deu certo, eu parei em março de computar mais ou menos. <risos> ou seja, três livros só. Mas esse ano acho que vai dar certo porque eu já tô tentando, tô tentando ver desde já os livros que eu tenho na estante e os que se encaixam em cada categoria. O momento que continua pra mim é ler os livros que eu ganhei de presente há muito tempo. Porque é uma vergonha, minha gente. Eu já não tô comprando um livro, eu tô lendo só da minha estante. Não tem, desculpa. Sério é mesmo. Eu tô aqui só pensando que eu tenho uns aqui. Eu, eu pretendo ler esses livros que estão mais encalhados e principalmente os presentes. Esse ano, se tudo der certo, eu vou tentar ler tentar ler os livros mais antigos da minha estante, por exemplo, alguns que eu tenho por aqui, não vou dizer qual o nome, que não deu <risos> certo de no ano passado, tentei, gente. Eu tentei, assim, eu pensei. Nem tentei, porque eu não peguei, né, pra ler. Mas esse ano talvez saia pelo menos um capítulo. Pelo menos começar alguns desses livros vai dar certo. Eu já tô aqui afirmando que vai dar certo. Aí quando chega no fim do ano, é só ah, não deu certo, não sei o quê. <risos> vamos pro próximo. É, ok. Uma meta que eu pensei pra 2017 também foi começar, ou tentar me acostumar a ler audiobooks. Não sei como é a experiência, nunca tentei. Então esse ano eu pretendo tentar, principalmente em inglês, né, porque aí a pessoa já estuda também e dá tudo certo. Todo mundo fica feliz, eu acho. Inclusive uma das minhas metas é ler pelo menos um livro em outro idioma, então acho que foi. Eu queria ler pelo menos um livro em inglês e um livro em francês. Eu queria ler mais em francês, porque em francês é mais difícil da pessoa manter contato com a língua, é. mas esse ano eu preciso perder esse medo, porque eu tenho um certo receio. Uhum. Uma preguiça, também, okay. Uma pitadinha de preguiça. <risos> eu assisti recentemente um vídeo de Tamires do Resenha dos Sonhos que ela falou sobre os autores nacionais que ela leu em 2016. Eu fui olhar os meus autores nacionais e eu tinha lido 19 autores nacionais, uh, 20 e poucos livros, sendo que eu repeti dois ou três desses autores, inclusive um deles eu li três livros, ou foram quatro. Todo mundo sabe que eu tô na minha galera. Né? Eu fiquei assim, <risos> refletindo, pra <Pronto>. não dizer. <risos> Mas esse ano de 2017, eu vou tentar ler mais autores nacionais mais de 20, não sei. Buscar novos autores, né? Porque sempre é bom conhecer coisas novas. Para é isso, eu pretendo ler. Na verdade, a gente já segue isso de ler livros mais desconhecidos. Mas eu pretendo, né? Mais ali, ó. Uma ênfase em ler em autores mais desconhecidos ali fora do eixo, Estados Unidos, Inglaterra. Por ali. E pra finalizar, sim, tá bem pouquinho as outras. Sua meta, viu? É, bem, tá bem realista. É mas, pessoa... mas tá assim, pé no chão, entendeu? Sim. Uma coisa que a gente pretende cumprir mesmo. Chega de sonhos. Esse ano a gente pretende ler S, inclusive, eu não sei se eu poderia estar falando, mas a gente já comentou isso, tudo indica que esse ano vai sair projeto de S, e não é só o elefante que está envolvido nisso. Então estamos planejando, então preparem as suas edições de S, uhum. que eu sei que tem muita gente que comprou o livro, porque o livro é bonito e ele Sim. merece estar De vez em quando tátil. tá em promoção, inclusive, é, já podem ir comprando. Então, Exatamente, a gente vai deixar o link aqui embaixo aqui. <risos> Já pode entrar, eu tô aqui ó, compre um livro é quando vê não tem, não tem projeto, é bom, fica tudo com o livro em casa sem ler. Ah, não, não certo. vai sair, vai sair. Piscando. 2017, tá aí pra isso. <risos> é a função dele. Lembrando é que esse mês vai rolar maratona literária, que esse ano é torneio MLV, né, Geek Freak é aí, rei do Booktube, tá organizando junto com várias pessoas queridas. E fica ligado que a gente já escolheu a nossa TBI sexta-feira, a gente vem contar aqui pra vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários quais são as suas metas pra 2017, pra ver se alguma bate com a gente, né, pra ver, vai que a gente lê em conjunto alguma coisa. Deixa o seu like aqui embaixo que ajuda a nossa divulgação e fica ligado no que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. A gente nem falou que é o primeiro vídeo do ano, né? A gente é muito sem graça, eu falo sério mesmo. Tipo, é, a vida. Vai mesmo, né? Não vai fazer, só depois encaixa um no um começo. A assim, gente começou bem, tipo, ah, só coisa aqui. <risos> então vamos, vamos lá.